Olá estudante tudo bem professor Fábio da Silva Rodrigues novamente vamos continuar o estudo da nossa disciplina de fundamentos das mídias sociais digitais no módulo 3 onde a gente fala sobre o papel do marketing é, e nesse nesse módulo eu, a gente trouxe o conteúdo anteriormente agora eu trago alguns cases é, importantes para essa para essa é, finalização do conteúdo a gente viu so, desde o início sobre mídias sociais redes sociais. A gente foi caminhando na direção de como usar ferramentas, estratégias para entender como captar esse consumidor, esse usuário para as nossas mídias, para as nossas redes, por meio dessas ferramentas tecnológicas. Contextualizando o marketing digital nesse novo contexto de se fazer negócio no século 21 ele tem um relevante papel sobre o comportamento do consumidor. Por quê? Porque as empresas se modificaram, a forma de se fazer negócio se modificou, e os consumidores, os clientes, os usuários de informação também se modificaram. Ele tem novos hábitos nas redes sociais. Ele busca informação, ele se informa, ele pesquisa sobre o produto que ele quer consumir. Muitas vezes o consumidor, quando vai comprar um produto, ele sabe muito mais do que o próprio vendedor sobre aquele produto, porque ele pesquisou, ele comparou o preço, ele conversou com, é, pelas redes sociais, né, com os concorrentes. Ele tem uma escolha já já certa daquilo que ele quer comprar. Então a gente tentar é, utilizar um recurso para é, não ser honesto com esse consumidor não vai funcionar. Ele busca vantagem, ele busca cupom de desconto, ele busca fidelização. Dessa forma esse marketing nas mídias sociais ele se torna muito importante e ele é muito mais eficiente para as campanhas publicitárias das empresas de marketing porque ele foca diretamente na pessoa que vai consumir o produto é, naquele consumidor. Esse marketing digital facilita a captação e fidelização desses clientes. Eu vou encontrar o cliente na onde ele está, na rede social que ele, que ele costuma usar, e esse é o objetivo do marketing de redes sociais. Eu tenho que encontrar aquele consumidor na rede social que ele se encontra. Usar a mídia que vai ser que ele vai ser sensível àquele tipo de conteúdo, aquela mídia, e eu vou conseguir estabelecer um canal primeiro emocional, né, pelo marketing de conteúdo, é, é, para depois eu trazer para o racional da, da vantagem dele comprar o meu produto. Então, eu tenho que primeiro captá-lo e depois é, finalizar essa venda. Sobre a mudança na comunicação com o consumidor, então, esse novo contexto, ou seja, essa nova exigência de um marketing digital a mudança do marketing tradicional para o marketing digital, leva a uma nova forma de comunicação com o consumidor. Ou seja, eu tenho que buscar um mecanismo novo de interagir com esse consumidor, propondo um conteúdo que seja interessante, atrativo, que conecte a empresa com o consumidor, que gere essa conexão e essa interatividade. Com a internet, com o avanço da, da convergência digital, tudo ali no smartphone, você tem um novo tipo de consumidor que busca informação, é informado, como a gente... Que observou, e ele busca informação por essas mídias sociais. Pelas redes sociais, as organizações também, as empresas, as marcas mudaram a forma de se comunicar com os consumidores. As mídias sociais elas influenciam esse comportamento de, de, de compra, né? Online, a gente tem os digitais influencers. É né, vocês terem uma disciplina específica sobre o papel do digital influencer. Você tendo uma pessoa dizendo ali, eu consumi esse produto, ela fazendo uma prova daquele produto dizendo que é. bom ele gera nos outros usuários o interesse por conhecer aquele produto e comprar aquele produto também. Então é assim que funciona esse encadeamento nas redes sociais. É uma rede, né? Nós que são criados, muitas vezes, pelo que a empresa é, propõe de conteúdo ou pelo, por exemplo, um digital influencer que divulga aquele produto. Um exemplo das mídias sociais é o marketing digital. O marketing digital, desculpa, né? O exemplo de uso das mídias sociais em marketing digital é ocorrido nos meios de hospedagem, que é o caso que nós vamos ver aqui, uma empresa do, do setor de meios de hospedagem, em que ela busca é, divulgar a sua empresa nessas, nessas redes sociais, nessas mídias sociais digitais. É, diante da imersão de novas tecnologias e das novas formas de divulgação, os meios de, de hospedagem desenvolveram ações que resultaram em menores custos quando comparado às mídias tradicionais. Então as empresas de meios de hospedagem de forma geral buscaram novos meios é, de divulgar os seus produtos é, para oferecer, inclusive, um preço menor de hospedagem, elas não divulgam televisão, revistas de jornais, elas usam as redes sociais como forte ferramenta dessa comunicação, conseguindo estar à disposição de consumidores a todo momento e possibilitando uma comunicação em tempo real. A ideia é isso, né, tá presente, a é chamada presença digital, presente pela uma rede social, por uma arroba próxima a esse consumidor, promovendo seus serviços e produtos como também a sua marca. Assim, essa promoção de conteúdo, por exemplo, deixar as pessoas com vontade de fazer uma viagem para poderem se hospedar naquele, naquele local específico. É uma forma de atraí-lo pelo aspecto emocional e depois trazê-lo para um momento mais racional dessa compra. O é, que, que esse artigo? É um artigo que eu tomei como base, né? Que eu trago no final as referências. Um artigo onde tem como objetivo como os consumidores de meio de hospedagem são influenciados pelas, por mídias sociais no processo de decisão de compra. Então, esse que é o objetivo, né? entender como esses consumidores de meio de hospedagem, ou seja, quem utiliza desses serviços, são influenciados por mídias sociais no processo de decisão de compra. Entender esse aspecto é fundamental nesse artigo. É, o, o texto traz também um conteúdo, falando em conteúdo, né, um conceito na sua revisão de literatura sobre marketing digital, é, Segura traz a informação nesse artigo que o marketing digital surgiu como um conjunto de ações para reviabilizar de forma mais segmentada os meios de comunicação utilizados pelas organizações no ambiente online. Então, uma forma mais segmentada, você vai chegar direto no segmento de mercado que te interessa ou no nicho de mercado que te interessa utilizando a rede social certa é, num planejamento adequado. Atrair consumidores e manter a rede de relacionamentos é o que se busca com o marketing digital. Tem que atrair né, o marketing de atração, como a gente viu, um balde marketing, né? Atrair esse consumidor para a minha rede social e manter esse relacionamento ao longo do tempo. É o que se que espera, né? Busca-se uma maior visibilidade e menor custo do que os meios tradicionais. Então, dá essa maior visibilidade, uma dimensão é, amplificada com as redes sociais. Eu vou estar em todo lugar, né? A, a World Wide Web está em todo lugar do mundo, né? O www, as redes sociais estão em todos os lugares do mundo. Então, tem que buscar... É, aumentar essa visibilidade da minha empresa, no caso meio de hospedagem, com o menor custo possível, não gastando com a TV, que é uma mídia tradicionalmente mais cara, embora tenha-se, ao longo do tempo, tentado reduzir os custos, ou melhor, o preço de, de publicação, de publicidade, para atrair também esse segmento que fugiu para as redes sociais, ou fazer também a convergência dos meios digitais, né? A TV traz para as redes sociais, o conteúdo, e vice-versa também, né? Traz dos nas redes sociais, conteúdos para TV, nessa interação para não perder esses é, clientes também. Solomon, né, em 2011, ele disse que o marketing digital permite o quê? Maior capacidade de segmentação, comunicação distinta, e ele é mais econômico, como a gente vem dizendo, ele é mais barato para se fazer o marketing nos meios digitais. Como definição né, de marketing digital, os consumidores têm a opção de buscar o que desejam, eles querem buscar aquilo de forma ativa, ele busca o que ele quer. A rapidez de uma comunicação entre a empresa e o possível cliente pode se transformar em fator de sucesso. Essa rapidez do contato, o que a gente não tem na mídia offline, né? essa agilidade de responder rápido a pessoa quando quer se hospedar, por exemplo, num desses locais aqui. Para a Kotler, em 2009, os computadores da internet causaram imensas mudanças comportamentais no processo de compra e venda. Ou seja, não é a mesma forma de se vender produtos e se fazer marketing. A comunicação de marketing está passando por uma revolução digital com esse crescente uso das mídias sociais. Hollens, Cotter e Opresnik. Então, não sei o que estou dizendo, né, a gente verifica os grandes autores, as referências, comunicando que o marketing se modificou com as mídias sociais. Então, é importante a gente mudar a estratégia de comunicação com o consumidor, a forma de ofertar produtos, serviços, preço para esse consumidor, de acessar os canais que eles vão estar presentes, para que seja um resultado efetivo nessa, nessa relação. O marco digital no setor turismo, né? no turismo o conteúdo gerado pelo usuário tornou-se uma importante fonte de informação para os consumidores de viagens, como diz a EU, AU e LAO em 2013. Os turistas escolhem destinos, meios de hospedagens, companhias aéreas na tela de aparelhos tecnológicos, então são apelos a tecnológicos, né? aparelhos tecnológicos pelo smartphone que você escolhe o que você é, busca os consumidores são mais informados e exigentes, eles comparam, ele é influenciado por vários fatores, por essas mídias sociais digitais, culturais, sociais e psicológicos, é, pode ser pelo aspecto emocional, pode ser pelo aspecto mais racional, pode ser pela comparação, por um vídeo que ele viu, por uma, um depoimento de alguém que foi naquele local e achou é, é, bacana aquele local, um comentário interessante, então ele é influenciado por vários fatores. É, no processo de gestão de compra no meio online, né, as empresas que se adaptaram a esse meio tecnológico estão conseguindo cada vez mais expandir seus negócios online. Então, quem conseguiu captar essa mudança de necessidade de nova forma de se fazer marketing e gerir negócios no meio online, estão sendo bem sucedidas. Quem tem dificuldade em muitos casos podem estar até fadados ao fracasso. Né? Se não está na internet, se não está nas redes sociais, ela não existe. A pessoa a primeira coisa que é procurar qualquer tipo de produto ou serviço, ela joga no, no, no site de busca para entender e saber um pouco mais sobre aquele aquele negócio, sobre aquele produto, sobre aquele serviço. E esses consumidores buscam informações e opiniões publicadas por outros consumidores sobre o serviço, comentários, experiência que eles tiveram naquele local. É, nessa pesquisa foi feita uma amostra de 150 respondentes, foi a, a, a amostra coletada. 97,3 afirmaram utilizar algum tipo de mídia social digital, ou seja, quase todo mundo. Estatisticamente, isso aqui é todo mundo, né? Basicamente, considerando o erro aí, a amostral, praticamente todo mundo utiliza mídia social digital desses clientes respondentes, né? 63,3% fazem pesquisa no ambiente online. Ou usam redes sociais, a gente viu no Brasil, lá em média é, 4 horas por dia, né? 225 minutos. E 63% pesquisa no ambiente online, uso de internet, né? Em média 9 horas por dia. Fazem pesquisa... É, num, num site de busca, né? Processo de de compra no meio online. Nas respostas dessa, dessa, desse estudo, né, o que ficou mais evidente foi a comodidade que as mídias sociais trazem aos consumidores: 48%, é, é, seguido por, de 44% pelos que eles fazem devido aos preços baixos. Então, o que é mais evidente, né? A comodidade, 48%, e os preços baixos. É, nesse processo de compra pelo meio online. Um ele pode comparar, ele pode fazer é, de forma objetiva comparações entre concorrentes. Quando perguntado sobre o que se haviam deixado de realizar uma reserva de meia hospedagem por terem lido algo a respeito do empreendimento dos serviços prestados nas mídias sociais, 62%, vejam o percentual, 62%, 6 em cada 10, relataram que sim, deixaram de fazer uma reserva porque leu algum comentário que não foi positivo sobre aquele meio de hospedagem, ou seja, a comentário de um outro gerou a decisão de não comprar, daquele, não reservar aquele espaço de hospedagem por uma insatisfação, por um comentário que não foi é, bacana que ele leu na internet. Né? Os conteúdos que se destacam entre as respostas são o quê? As informações, isso que as pessoas querem de conteúdos online, experiências, influência, avaliação, confiança, serviço e pessoas. Basicamente saber o que os outros acharam do produto, as experiências, as histórias contadas pelos outros, que vão influenciar na sua decisão de compra. De compra. A influência digital acaba se tornando aqui uma forma de confiabilidade pela experiência de outro consumidor. Então, um digital influencer que vai num local e fala bem, ele é uma forma de, de também divulgar esse produto e fazer com que os outros tenham confiança naquela empresa, naquele produto, é uma importante ferramenta de propagação da marca, dos produtos, dos serviços, dos lugares, é uma ferramenta importante de marca digital, usar o digital influencer como é, alguém que vai lá e fala bem daquele produto. Considerações finais, né? a gente tem sobre a sanidade desse artigo, que o uso das mídias sociais modificou os hábitos e comportamentos dos consumidores no meio online, não é igual como era 20 anos atrás, não é igual como era 10 anos atrás, é extremamente peculiar a forma de se comunicar e se relacionar com os clientes, no meio digital. Os clientes se informam antes de consumir, eles buscam informação antes de consumir, a gente viu ali, né? de seis em cada dez, é, se informam, e seis em cada dez deixaram de, de, de se hospedar em um local porque tiveram um comentário não muito positivo, leram um comentário não muito positivo. Isso é para o caso que eu peguei, mas é para vários outros segmentos. As pessoas buscam informação sobre produtos e serviços, se informam, os clientes se informam antes de consumir. Essa é a mensagem que fica não só nos meios de hospedagem, mas para qualquer tipo de segmento. Então, o marketing digital, ele facilita a captação de clientes, ele torna mais fácil você atrair clientes pelo conteúdo, depois, de forma racional, trazê-lo para ser, um, ser um, um potencial consumidor cliente do seu produto, ou não potencial, não, consumidor cliente do seu produto, efetivamente, e no ramo de, de meio de hospedagem, a experiência dos outros é decisiva na escolha do consumidor. Então, os comentários, o que as pessoas fazem, então, a gestão de crise é fundamental, né? Tomar cuidado com o que você posta, com o que as pessoas postam, gerenciar essas relações, tratar as, os problemas de forma objetiva e transparente, ética, quando surgem, né, no comentário, que é essa faca de dois gumes, mas é fundamental estar presente, é essencial se fazer presente digitalmente, senão você não é visto, não é lembrado, é, é essa é a informação que fica nesse final dessa unidade, final do módulo, e final da disciplina de forma geral. É, a referência, né, esse é o artigo que eu, que eu peguei para essa, essa disciplina, vocês podem ter acesso a esse material também no cronograma de vocês. Bem, estudantes, foi um prazer dividir esse tempo com vocês, sobre esses conteúdos específicos, nos encontramos pelos cursos, pelos módulos, pela UFMS Digital, até mais, bons estudos, espero que tenham aproveitado o conteúdo. Até mais, tchau, tchau.